Ser aprovado no financiamento, conseguir o tal crédito tão esperado, comprar o um imóvel, realizar este sonho da casa própria, com certeza é o sonho da maioria das pessoas que me assistem aqui. Mas como é possível se você não tem uma renda boa, se você tem muito comprometimento de renda, se você não tem nem valor de entrada, nem FGTS... Como comprar um imóvel? Se você quer saber como eu venho ajudando as pessoas no Brasil inteiro a conseguir realizar esse sonho, este desejo da casa própria, fica comigo e assista esse vídeo inteiro até o final porque eu vou querer lá saber a sua opinião, porque a opinião de muitas outras pessoas e o depoimentos delas tem ajudado outras pessoas e até você ter chegado até aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e sou especialista quando o assunto é ajudar as pessoas a ser aprovada no financiamento e a comprar um imóvel. Se você tá caindo de paraquedas aqui, deixa eu te dizer uma coisa, muitos vídeos eu tenho feito aqui no canal e as pessoas têm realmente comentado, mandado depoimentos para mim, feedbacks sensacionais, através aqui dos depoimentos, no campo de descrição e também... Lá no meu Instagram, através dos directs, acompanho lá os meus stories e você está convidado a clicar aqui em cima e participar também do meu, do meu Instagram, onde lá eu divido um pouquinho da minha vida pessoal, falo um pouquinho de trabalho e venho ajudando as pessoas também. Bom, se você precisa de ajuda, deixa eu pedir aqui um favor para você antes de começar. Não existe milagre, não existe é, nenhuma sensação agradável de conquista, se não há esforço, tá? Não adianta você ganhar uma, um carro se você não trabalhou para dar valor àquele carro, você não consegue dar valor a ele. Né? Quando você realiza um esforço Quando você se esforça para poder fazer alguma coisa E quando você tem esse resultado Esse resultado ele é muito mais gostoso Do que se realmente eu entregasse esse, essa, esse presente para você Claro que é gostoso ganhar um presente Isso sem dúvida nenhuma Mas quando a gente se esforça para conseguir algo Esse objetivo é alcançado e é muito mais gostoso Então eu quero saber de você Se você está comprometido a comprar o seu imóvel Escreve aqui embaixo para mim Estou comprometido de eu quero ouvir a sua opinião e nós já vamos aqui para a tela do meu computador onde nós vamos falar um pouquinho sobre as formas como eu vou poder te ajudar a realizar esse sonho vamos comigo para lá mas antes vai escrevendo aqui para mim tá? bom vamos esclarecer aqui uma coisa porque quem não tem renda quem não tem uma fonte de recebimento e tem o um nome sujo não consegue comprar imóvel isso é, ponto Pacífico, tá? Então já uma parcela das pessoas que estão me assistindo aqui, a primeira coisa que precisa fazer é ter uma renda. Ela pode ser formal, ela pode ser informal. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, eu vou deixar passando aqui em cima para você, para que você possa entrar e ver como isso é possível, é, como é possível acontecer. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar realmente muito grande, vai fugir um pouco o assunto é, e o conteúdo do vídeo aqui. Você precisa ter uma renda. Como ter uma renda se você também não tem? Eu também já fiz um vídeo no final do ano passado mostrando as pessoas como realmente elas podem conseguir uma renda. Também vou deixar esse vídeo passando aqui em cima caso você não tenha assistido, que é uma das formas de renda que eu tenho, além de ser corretor de imóveis, como eu falo lá no início, que eu sou empreendedor também. Tá? Mas vamos partir do princípio que você tem uma renda, mas ela é baixa e você não tem o valor de entrada e você precisa realmente é, comprar o seu imóvel. Como, como isso vai ser possível? Bom, você precisa simplesmente se fazer duas perguntas, duas perguntinhas. A primeira, consigo hoje separar uma, uma renda, um valor dentro da minha renda, vamos dizer assim, de uma porcentagem para que eu possa me organizar financeiramente para conseguir o meu financiamento? Faça essa pergunta para você. É possível? Você consegue hoje? Lembra que eu falei que eu preciso do comprometimento de vocês e como eu preciso e como eu vou ajudar vocês? Não não existe conseguir um financiamento se você não se comprometer com o banco e com você mesmo. né? Financiamento não é um prêmio que você recebe, um dinheiro para você comprar imóvel. Não, você precisa pagar. Mas para isso acontecer, antes de mostrar para você, você precisa se organizar, se planejar. Então essa é a pergunta que você deve fazer. Consegue separar 40% da sua renda todos os meses para realizar o sonho da casa própria? Se a tua resposta é não, então você não está preparado para comprar um imóvel. Você realmente não tem é, organização mental e financeira pra, para se programar para um financiamento que são geralmente aí 30, 35 anos. As pessoas pagam em menos tempo, em 10 anos, em 15 anos, mas são 10 anos, são 120 meses. Então você precisa se responder para você mesmo. Consigo me organizar financeiramente a partir do mês que vem a separar na minha renda 40% para estar fazendo um investimento ou aplicando aí numa poupança, guardando para me organizar e me reeducar financeiramente para conseguir o financiamento? Se a sua resposta é sim, você já deu o primeiro passo para conquistar o seu imóvel. E se sua resposta for não, você precisa voltar aí alguns vídeos atrás, assistir como conseguir uma renda, pagar as suas dívidas, tirar o seu nome do Serasa, ter uma renda para você voltar aqui e conseguir se organizar separando uma renda durante seis meses a dois anos, que seria um ideal 24 meses separando 40% da sua renda para que aconteça duas coisas aqui nessa resposta dessa primeira pergunta um para que você possa ter um rendimento um valor bom para que você possa dar de entrada e dois para que você possa se mudar a sua mente e conseguir guardar dinheiro como se fosse o financiamento para pagar eu vejo muitas pessoas entrando em financiamento toda endividada, consegue o financiamento porque tem uma boa renda, tal, e entra no financiamento achando que tá pagando, por exemplo, uma 10 prestações lá de uma calça ou de uma de um paletó, de um computador que ele comprou, né? Porque o computador já está com você, você atrasou, vai entrar com o nome sujo, comput... não, o financiamento não funciona assim. O financiamento, se você atrasar duas, três prestações, o banco vai tomar o seu imóvel e você vai ser despejado. Então, por isso é muito importante você responder esta primeira pergunta. Você vê, consigo guardar 40% da minha renda mais ou menos até 24 meses, todos os meses certinho, para que possa comprar? Então, vamos partir para a segunda pergunta que você deve fazer. E essa pergunta ela é fundamental também, e acho que é da, a, das duas a mais importante para que você possa realizar esse sonho. Que é, o imóvel que eu posso comprar, que eu pretendo comprar. Ele cabe dentro do meu bolso? É outra outro fator muito determinante na compra do imóvel é você saber exatamente onde o seu braço alcança, onde o seu bolso alcança. Várias pessoas, eu vejo isso, mas não é um, foi uma, não foi duas, não são três, perdem oportunidades de compra por justamente querer sempre mais que isso não tem problema nenhum, tá? Você sempre querer mais daquilo que você pode, você brigar, isso é um objetivo. Você precisa realmente, então, ao invés de ficar 24 meses guardando 40%, você buscar uma renda a mais, guardar mais, pra você alcançar aquele algo mais. O problema é que quando você alcança aquele, você já quer outro algo mais. Então, aí limita as pessoas a comprar o imóvel certo, ideal, que consegue pagar tudo bonitinho. Se você hoje pode comprar um imóvel de 200 mil, você quer comprar um imóvel de 300. E aí você não consegue. Você vai para o financiamento, Toma pau hoje. Eu vejo pessoas que podem comprar no um imóvel de, por exemplo, tranquilamente 800 mil, pessoas querendo comprar um imóvel de um milhão e meio, quase o dobro, e a renda não dá, não dá certo. E aí também vejo pessoas comprando imóvel de 3 milhões, mas elas poderiam comprar aquela de 2 milhões, 1 milhão e 800, que está dentro daquilo que elas podem comprar, e isso é todo santo dia. maioria das pessoas que me perguntam sobre compra de imóvel tem esta renda de 3.200 reais, é a média. Que as, que as pessoas me perguntam, e qual que é o valor então do imóvel que eu consigo? Mais ou menos eu fiz um cálculo baseando-me baseando na experiência de algumas pessoas que tem 3.200 reais, não tem nada para dar de entrada, não tem FGTS e não sabe como comprar o imóvel. Então o vídeo de hoje ele está justamente baseado nesses cálculos, que eu quero mostrar para você aqui no meu computador, e antes que algumas pessoas digam que é mentira, eu fiz uma pesquisa aqui, numa cidade bem conhecida de todos nós brasileiros, Fortaleza, um imóvel de 125 mil. Reais, porque com base no valor do salário de 3.20,0 é um imóvel que comporta aí uma renda e a maioria dos, do, do programa Casa Verde Amarela, e mesmo fora do Casa Verde Amarela, é possível encontrar aí um imóvel de R$125 mil. Reais para você poder comprar, então vamos aqui na tela do meu computador, que eu quero mostrar para vocês, eu vou me colocar aqui do ladinho, para não ficar é, atrapalhando, e eu tenho que me lembrar de sair aqui da frente, para não, não ficar na frente das informações, bom, comprar um imóvel mesmo com a renda baixa, e sem ter o valor de entrada, como é que nós vamos nos organizar, bom, você respondeu aí, que você consegue guardar 40% da sua renda por 24 meses. Pô, Guimarães, eu não consigo 40%, eu consigo 35%, tal. Faça o seu planejamento. Nós vamos fazer aqui com base em 40% e você vai entender o porquê dos 40%. Bom, respondindo a primeira pergunta, a segunda foi aquela que eu fiz sim. Entendo que, você, né, entendo que eu posso comprar o imóvel com a minha renda. Ou seja, você já entendeu... Que você só pode, você vai entender aqui para frente também o porquê eu escolhi este imóvel de 125 mil. Então, partimos para a seguinte informação aqui no nosso mapa mental: uma renda de R$ 3,200, como exemplo, e um imóvel de R$ 125 mil. Reais. Com uma renda de R$ 3,200, você vai guardar 40% da sua renda todos os meses, ou seja, R$ 1.280, e você vai ficar com o que sobrar para poder pagar as suas contas, as suas dívidas, as suas informações, ou seja, faça uma renda a mais para que você possa sempre guardar os 40% para ajudar a sua mente a poupar. 24 parcelas de 1.200, você vai chegar no número de R$ reais Isso mesmo, gente. R$ 30.720 reais, nós vamos partir para o princípio do imóvel de 125 mil reais. Como é que funciona? Por que, que eu escolhi este imóvel de 125 mil reais? Quero mostrar para você. Porque com uma renda de R$ reais, você só pode comprometer 30% do, da sua renda. Todos os meses para o financiamento, ou seja, se você tem uma renda de 3.200, você pode ter ela 100% livre. O banco só vai aproveitar 960 de prestação, ou seja, ele limita a tua prestação, não pode ultrapassar 960. Com o valor da sua prestação limitada a 960, a 960 reais, ele só consegue te emprestar, obviamente, um valor x. Que é de, de valor à vista, né? ou seja, é um valor limite que nós já vamos descobrir aqui no próximo quadro, que é de 100 mil reais. Então vamos lá: quando você compra um imóvel de 125 mil reais, você vai precisar dar 20% de entrada, que seria R$ 25 mil, reais, ou seja, lembra dos 24 meses que você conseguiu guardar e mentalizou guardando 40% R$ reais Você tem lá 30.720, que você vai dar 25 mil reais de entrada, e a sobra desse valor aqui, que vai dar mais ou menos lá é, 5.70 reais, você vai utilizar para pagar as custas do imóvel. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não fiz esse cálculo aqui com base no Casa Verde e Amarela, que os juros são menores que você vai conseguir em todo o Brasil, eu já fiz lá em cima mesmo, para que você possa ter ideia, que se você conseguir buscar esta informação, e essa taxa, esses juros, esses valores, com certeza se ficar menor, vai ser um presente para você, e aí com certeza você vai conseguir realizar o sonho, tá? Neste financiamento, neste quadro aqui, você vai conseguir esta situação, com financiamento de juros de 6.9%, ou seja, estou utilizando uma taxa de juros aqui do banco, normal, sem, sem ser o Casa Verde e Amarela, como eu falei, que o juros é de 5 ponto alguma coisa por cento, e utilizando um juros efetivo, gente, de 7.9, ou seja, não pensa você que juros balcão é que você vai pagar não, tá? Você vai pagar juros efetivo, então eu fiz aqui um juros bem lá em cima de 7.9, num prazo de 30 anos para pagar. Como é que funciona? A sua primeira parcela vai ficar em 944 reais, Exatamente, ou seja, dentro do padrão aqui que o teu tua renda comporta e a sua última parcela vai ficar em 277, ou seja, eu fiz aqui só para ficar registrado numa numa tabela pela tabela é, SAC, tá? Pela, pela, pela, pelo financiamento na tabela saque, onde vai diminuindo as parcelas. Tem aí a tabela price, que ela fica igual, eu já falei sobre isso, tem vários vídeos aí no canal, não vamos entrar em assunto. Aí você pode estar tá se perguntando: legal, Guimarães, já vi que realmente é possível comprar um imóvel de 125 mil com a minha renda de, de 3.200 reais. Mas, poxa, o imóvel que eu quero, ele custa 300 mil reais, eu consigo comprar? Lembra aqui da sua. Segunda pergunta, você está ciente que tua renda é possível você comprar imóveis dentro do padrão que você pode pagar? Mas sim, eu vou responder aqui a sua pergunta também, agilizando esse vídeo. É possível você comprar imóveis de 300 mil, reais? sim, aqui no, com essa renda de 3.200. Como é que isso é possível? Bom, um pouco mais de esforço. Ou você vai aumentar a sua renda para aumentar de 3.200, ou você vai ter que dar um valor de entrada maior. Tá? Esse valor de entrada maior funciona da seguinte forma. Por que, que o valor de entrada Guimarães tem que ser maior? Se você analisar 300 mil reais, que é o valor do imóvel que você quer comprar aqui, tá? Deixa eu, deixa eu avançar aqui. 300 mil reais. Se eu pegar aqui o valor do imóvel, opa, 300 mil reais. O valor de entrada, utilizando o mínimo aqui, seria de 60 mil reais. Valor de entrada de 20%, tá? 60 mil reais. E 80% aqui. Vamos lá, 80% vai ser 240 mil reais. Como vocês viram, mais que dobra o valor do financiamento que você conseguiu enquadrar dentro do 960. Então, como é possível, Guimarães, é você comprar? Obviamente, aqui os 300 mil. A entrada vai ter que ser aqui, obviamente, de 200 mil reais, tá? 200 mil reais para que você continue a financiar o 100 mil reais financiado financiamento tá e aqui vai ter que ser a entrada ou seja esse seu financiamento não foge nada do que você entrou na sua, com o financiamento aqui, que seria de 80%, 100 mil reais, com a sua renda de 3,200, entendeu? É possível, Guimarães, eu comprou um imóvel de 500 mil reais ganhando 3,200? É possível, porque você não está limitando aqui a sua, a sua renda na compra, então você não consegue limitar o valor da entrada, você vai ter que sempre conseguir financiar 100 mil reais. Nunca você vai conseguir financiar mais com o um valor de 3.200 reais. Obviamente que isso aqui é uma simulação. Pode ser que você consiga um pouco mais ou um pouco menos. Depende muito de análise de crédito e depende muito também da sua condição financeira, do seu comprometimento de renda. Pode ser que pessoas possam estar passando por uma situação que ganha 5 mil reais e não consegue financiar 100 mil reais, né? Justamente pela análise de crédito, pontuação, score. E é justamente sobre isso que eu quero te fazer a pergunta aqui. Assistindo esse vídeo, com essas informações, você conseguiu entender que não é... Você não conseguir comprar o um imóvel porque você ganha pouco e sim porque você não consegue se colocar numa situação de esforço, de mentalidade, de querer comprar e de buscar informação. Porque a dor que você vai estar tá passando durante dois anos juntando aquele dinheiro, deixando de comprar algumas coisas, de passear, é muito grande. Você consegue entender isso? Se você conseguir entender isso, você vai ver que é possível qualquer pessoa realizar sonhos desde que ela tenha planejamento. O vídeo te ajudou? Você gostou do vídeo? Deixa aqui o seu like porque você consegue me ajudar. Clicar aqui embaixo em se inscrever no canal para que você possa receber conteúdos assim como esse. E não esquece de acionar o sininho não, porque lá você consegue me se, se ajudar quando eu postar vídeos novos, você consegue receber aí no YouTube a notificação, tá bom? Agora, no final do vídeo eu falei que a sua experiência era importante. Se eu te ajudei, se o vídeo te ajudou, qual foi a experiência que você teve com esse com esse vídeo e como é que ele conseguiu te ajudar? Qual é a sua maior dúvida na compra do imóvel? Escreve aqui embaixo para mim. Se você tem alguma dúvida e quer mandar para mim no direct, tem um link aqui embaixo também aonde eu deixo para as pessoas mandarem lá as suas dúvidas, né, que é o formulário lá o Guima responde para que eu possa de vez em quando eu entro lá e sempre vou tentando responder as pessoas da maior forma possível. Agora, se você quer o meu auxílio diretamente para ajudar você a comprar o seu imóvel, eu também tenho uma mentoria, uma consultoria, que eu vou deixar o um link aqui embaixo para você, e lá eu consigo te acompanhar desde a escolha do imóvel, desde como você pode escolher, acompanho você em todo o processo de financiamento, até a entrega das chaves. Se você quer me ajuda, clica lá, eu vou estar te esperando com o maior coração aberto, para te ajudar a realizar esse sonho. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.